Muito bem pessoal, tudo isso para começar a fazer as paredes. Para começarmos, eu tenho que selecionar a ferramenta parede que está aqui em cima, ó. ferramenta parede. E clicando aqui no meu favoritos, eu vou ver que eu tenho vários tipos de paredes prontas já nesse template próprio nativo do ArchiCAD, que o tio Soft fez para gente. Então eu posso escolher uma parede aqui ou eu posso escolher uma parede aqui só selecionando a parede e aqui nessa barra que apareceu referente à parede não é mais a barra referente à linha e não é mais a barra deslizante referente aos eixos é a barra referente à ferramenta parede que, que você tem que fazer agora Definir inicialmente qual é o tipo de parede que você vai utilizar no seu projeto. Ah, eu não tenho nenhuma especificação para esse projeto, vai ser parede básica mesmo. Por quê? Porque aqui no Equicast tem dois tipos de parede. Parede básica, que é uma parede que é um material genérico, tá? Você deslizar aqui em cima, ó, começando daqui para cá, você vai ver que tem outras. Opções então eu tenho o layer que está aberto aqui, olhinho aberto, parede, que é a arquitetura parede, eu tenho também as minhas formas de geometria. Como que eu posso fazer uma parede? Através de uma linha, que nem eu fiz com a ferramenta linha mesmo, né? Uma uma parede única ou uma ou uma cadência. Ou um retângulo ou um quadrado, tá? Então, é só você selecionar qual opção que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar essa que é cadenciada e vou fazer aqui fora, ó. É um ponto, outro ponto e vai embora. E vai embora, quando terminar, ok. Aí eu seleciono tudo e apago. Vou voltar aqui. Parede. Então, o outro é o que É... Forma de geometria circular, um ponto, três pontos e dois pontos, ok? E aqui um trapézio ou uma geometria tipo poligonal, tá? Nesse caso, nós vamos começar aqui, inicialmente, com uma geometria simples, tá? No máximo cadenciada. Na sequência aqui, eu tenho a ah, o tipo de face, como que eu vou traçar... Qual é o caminho que essa parede vai percorrer? Através da face externa, através de uma linha central ou através de uma face interna? Isso aqui vai ser muito importante na hora que nós formos traçar as paredes aqui dentro desses eixos. Agora, voltando no tipo de parede, então, eu tenho aqui três tipos de parede. Nesse curso, nós vamos ver, por enquanto, dois o primeiro é a parede básica que é essa que está selecionada aqui que vai te mostrar quais são os tipos de acabamento que essas paredes vão ter de forma mais genérica sem muita especificação ok então tem aqui o bloco de concreto é concreto só concreto estrutural concreto armado e assim por diante você vai passando o mouse aqui até escolher o tipo de parede que te atende. Não te atende? Aí você vai precisar buscar uma parede composta. O que é uma parede composta? Já É uma parede mais elaborada, onde você vai encontrar tipos de material de construção que foi utilizado na composição dessa parede, aquilo que acontece na obra de verdade. Então, você tem uma parede que tem um bloco cerâmico, depois você tem um você tem um, um, um reboco depois você tem um uma massa colante para depois assentar uma cerâmica né ou um azulejo ou, ou depois uma pintura né no caso de não haver é, revestimento de massa colante e aqui dentro do template eu tenho já algumas opções então eu tenho aqui ó Alvenaria de 100, rebocada, mais azulejo. Alvenaria de 100, rebocada, duas faces. Então, eu preciso ver se esses aqui me atendem. Vamos supor que esse aqui me atendesse, tá? Então, eu vou pegar essa alvenaria de 100, eu vou pegar essa de 140, que é 14 centímetros, rebocada, duas faces. Simplesmente, não tem nem pintura, tá? Então, eu vou pegar la aqui. Como um exemplo, vou clicar na junção dos eixos, aproxima aqui com o scroll do mouse. E eu já vejo que o sentido dela tá certinho, ó, pra dentro desse eixo. Então, eu vou pegar e vou traçar daqui até aqui, tá? Ok, tracei uma só parede. Então, isso aqui que você tá vendo é um, a parede do bloco... É uma alvenaria de 140, rebocada duas faces, tá? eu Como que eu vou saber qual que é o material que está aqui dentro? Eu vou falar depois, porque se eu falar agora vai ser muita informação para você absorver. Então, seguindo aqui, é, vamos supor que eu quisesse traçar toda essa parede do muro igual. Então, eu vou apagar só para mostrar pra você. Então, eu tenho aqui, ó, alvenaria 140, revocada, duas faces. Então, eu vou começar aqui, ó. A calçada, ela tá pra esse lado. Eu vou começar daqui pra cá. Repare que a linha que tá de referência em relação ao eixo, tá pra cima. O que, que eu tenho que fazer? Mudar o eixo. Então, eu só venho aqui, ó, e coloco face externa, ele automaticamente vai trocar. Então você vem aqui para cá, pega esse ponto, traz daqui para cá e traz daqui para cá. E a linha como ela está de forma cadenciada, ela não vai finalizar do nada. O que que eu preciso fazer? Botão direito do um okzinho aqui. Tá bom? Então, eu escolhi aqui essa parede de de para esse muro. Mas que altura que tem esse muro? Que altura que tem essa parede? Como que eu vou saber? Só pra gente brincar, eu vou entrar aqui, ó, no F F5, digita F5 na função do, do seu teclado e depois digita O no seu teclado e você vai conseguir brincar com o seu 3D, tá? Lembrando que a Todas as ferramentas todas não, né? As ferramentas de modelagem elas referem-se a geometrias que possuem informação de altura, largura e de material de construção. Então, tá aqui ó, o, o material que você tá vendo que aqui, aqui é um bloco cerâmico, né? Aparentemente é um bloco cerâmico, e aqui é o um revestimento simples dela, tá? Agora vamos voltar aqui para o pavimento térreo, é só clicar aqui em cima. E eu vou selecionar a parede e eu vou ter mais informações para cá. Então, perceba que aqui embaixo eu tenho algumas informações de vínculo de nível, tá? Uma coisa é vínculo de grelha, outra coisa é vínculo de nível. Então, eu tenho aqui que esse piso, que é o pavimento terra aqui, ó, do lado direito que eu tô te mostrando, é esse aqui, ó, pavimento terra, Tá? E qual que é a cobertura, até onde ele vai, ó, ele pode ir direto numa parede reta até a cobertura e até a caixa d'água, que são os níveis que eu tenho aqui, que eu criei no início, no início do meu projeto. Mas essa parede, ela tá aqui, ó, configurada pelos níveis que nós traçamos aqui, ó. essa altura de 3,20 esse 3,20 aqui é esse 3,20 aqui então ele está amarrado ao nível só que isso aqui trata-se de uma parede de muro ela não tem amarração com outro nível quando é assim a gente faz o que não vincula a parede e aí essa informação aqui ela fica aberta para eu alterar posso colocar dois um muro de dois metros vamos comparar aqui no nosso 3D Agora é só digitar O no seu teclado. Olha só o que aconteceu. Opa, piscaca. Esc, esc, esc, esc. tem muita calma, não pode ser rápido. Seleciono ou F5 ou venho, ou venho aqui em cima nessa abinha do 3D. Digito O de offset e eu dei um do demais volta Volta aqui. E agora aqui eu coloco dois, tá? Você pode modificar as informações. O que é maravilhoso no Arquicad é que você pode modificar as informações. Tanto em planta, como em vista, como em corte, como no 3D. Tá? Então você viu que eu errei. Tem um do e aí ela voltou um do demais. Então eu tenho aqui uma parede de dois metros não vinculada que está só no pavimento térreo. E essa aqui eu vou selecionar. Olha lá, ó ela é tá amarrado aqui ó tá 320 que ela tá indo até a cobertura mas ela não é não vinculada então você clica aqui no pavimento superior onde ela tá vinculada e desvincula e adiciona aqui o valor da nova parede lembra que é o um muro sendo assim o muro não tem vínculo com outro piso aí você só coloca dois pronto e aqui eu tenho o meu muro Vou voltar aqui para o pavimento térreo. Muito bem, agora eu quero traçar uma outra parede aqui. Essa parede aqui é uma parede que tem 15 centímetros de espessura, tá? De acordo com o projeto aqui, então não vou modificar. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir na, na ferramenta parede e vou buscar uma parede de 15 aqui. Achei? Não achei. O, que, o que, que eu achei aqui? É aquela parede rebocada de duas faces. Que nós utilizamos para fazer o um muro. Mas eu não quero utilizar a mesma parede. Quero utilizar uma parede diferente. Como fazer? Eu vou vir aqui. Na ferramenta. Atributos. Que é essa caixa aqui. ó, ó. Aqui em janelas. Atributos vai abrir essa caixa de ferramentas, ok? Essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui. Essa caixa, ela tem aqui algumas configurações dos atributos dos elementos do seu desenho, no caso, que nós estamos trabalhando, é a parede. Então, eu posso vir aqui, ó, em composições, e eu vou descobrir o que é, do que é formada essa parede, tá? Então, vindo aqui em cima, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, essa parede que nós pegamos para fazer o muro é uma parede 140 rebocada duas faces. Vou selecionar ela. Então, note aqui, ó, que eu tenho aqui dentro dela, ó, o tijolo cerâmico. Aqui é o reboco, e no, na outra face, reboco. Então, eu tenho uma venaria 140, rebocada duas faces. Não tenho nem, nem pintura. Se eu quiser inserir uma camada de pintura aqui, ó, eu clico aqui. Eu vou buscar o outro material, mas esse material não tem aqui ainda. Deixa eu ver aqui no, no revestimento. Revestimento colante não tem pintura. Eu vou ter que criar esse material pintura. Então, eu posso vir aqui e colocar uma outra camada aqui embaixo. Inserir camada e a camada veio para baixo. tá? Aí, no caso, eu teria que colocar uma pintura aqui também. E, e modificaria a espessura da camada que ao todo ficou com 020, e antes ela tava com quanto? Vamos ver de eu sair e entrar de novo. Ela tava com 17, então eu quero criar uma nova parede a partir dessa parede de 140 rebocada duas faces que ela tem 17 centímetros aqui tá. Vamos supor que eu não quero que ela tenha 17, vou colocar 12 aqui pra ficar 15 e não comprometer o meu projeto. Perceba que ela já mudou automaticamente, tá bom? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parede, eu vou renomear aqui, ó. Vou colocar 150 aqui pra eu, pra eu saber que essa parede é de 15, tá? Ok. Agora se você perceber eu destruí aquela parede aquela parede de 140 não existe mais se eu precisar criar uma outra parede eu venho aqui aqui a partir dessa parede eu crio uma nova aí eu dou um novo nome e eu duplico vou colocar aqui por exemplo deixa eu ver que parede que tem nesse projeto é tudo 15 é tudo 15 então eu vou, eu vou voltar aqui para o 140 tá? Rebocada duas faces eu vou duplicar só vou renomear aqui ó para não ficar esse copiar aqui do lado do ok e aqui eu volto para vou colocar 11 vai aí ela fica com 14 aqui tá um reboco um tijolo e um reboco então eu apenas recriei um um novo material a partir de um material existente. É mais fácil assim do que você criar uma camada do zero. Muito bem. Então vamos pegar aqui essa parede rebocada de 150, de 150 e eu vou traçar as paredes de onde estão os seus eixos. Então deixa eu localizar aqui no projeto. Deixa eu aqui, eu tenho um recuo de 5 e depois eu tenho esse esse eixo de seis muito bem muito bem então tem uma parede aqui que ela vem daqui até aqui perceba que eu tô com o a linha do eixo certinho ó tá para dentro porque eu estou olhando um projeto que foi feito dessa forma se você quiser projetar um outro uma outra parede no outro projeto, sem ser esse aqui. A partir da linha central, é só você vir aqui, ó, centralizar. Aí ele vai pegar o centro certinho. E aqui embaixo tem outras, ó, núcleo externo, núcleo central, de acordo com o acabamento, tá? É todo, é tudo mesmo modo operande. Muito bem. Então vem aqui ferramenta, vou vir aqui nesse meu outro espaço. Acho que daqui até aqui. Só que eu vou pegar aqui a face externa. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Daqui até aqui eu tenho seis. É essa parede mesmo. Muito bem. Agora eu tenho uma outra parede aqui, ó. É a mesma parede, eu vou continuar daqui para cá. Tá, então, ó, eu vou pegar aqui a outra parede, vou continuar no mesmo tipo de parede, 150. Vou descer até este nível do recuo aqui, ok? Muito bom. E agora eu vou trazer essa parede até aqui, este ponto do eixo. Vou jogar para dentro, vou traçar aqui e vou jogar para dentro e vou desenhando aqui nesse eixo de acordo com o projeto. Vou colocar aqui novamente e vou fechar. Tá? E dou OK. E a parede está aqui certinho. Essa outra eu vou fazer aqui também, vou pegar qual é o alinhamento, tá para dentro, tá para dentro certinho. Então eu venho aqui é o contrário eu venho pra cá e aqui eu jogo pra dentro e jogo aqui pra cima aqui deixa eu ver se esse aqui tá certo tá tá certinho é isso mesmo e a medida que eu tenho aqui de fora a fora contando a parede daqui até aqui 250 é isso aí que tá certinho e esse é aqui que eu tenho então a estrutura inicial do projeto, tá? Eu posso fazer acionar aqui meu F, F F5, né? Ou vir aqui na aba 3D. Então tem aqui já a estrutura desse projeto aqui. Muito bem, então. Então sendo assim, nós temos aqui traçado, modelado as paredes, tá? Tá certinho. Vamos ver aqui na elevação o nível. Pra conferir, ó. O nível está a menos em 80 mais 50. Só que a casa, ela está a 50. E o muro, ela tá a 50 para baixo. Porque o muro não tá voando. Então, vamos voltar aqui no muro. Vamos selecionar o muro. Seleciona com a ferramenta seta. E aí, você pressiona o shift, e nós vamos colocar aqui o muro a menos 50. Então, ele vai estar posicionado. Ó, posicionou. Deixa eu ver aqui também. E aqui também. Então, vamos ver na elevação se teve mudança. Ó, mudou automaticamente, tá? Aqui é o nível externo, aqui é o nível acabado interno da edificação. Uma outra coisa que eu não falei. Em relação à escala, aqui você está começando, você pode colocar a escala 1 para 50, 1 para 100. Não tem problema nenhum, nós estamos, nós, nós estamos apenas fazendo a modelagem do projeto. Não tem nenhuma é, configuração de documentação ainda. Então, você se atente apenas que eu estou trabalhando no Arquicard Default tá? Porque se eu sair dessa situação para qualquer uma outra, existem coisas de configuração de combinação de vegetal que você precisa saber, tá? Modelo completo, se eu só quero se os elementos dessa parede vão aparecer com os acabamentos ou sem acabamentos, apenas com o núcleo, entendeu? É para auxílio de modelagem. Vou dar mais uma olhadinha aqui no 3D. Vamos ver se essa parede está vinculada. Olha aqui, ó. ela está vinculada à cobertura, que é assim que tem que ser, porque ela não é um muro que não tem vínculo. O muro começa aqui e termina antes da altura da parede. E convido a você, se quiser conhecer e se aprofundar ainda mais no Arquicad, que acesse aqui o nosso portal arquiteta.com.br e busque pelo nosso curso de Arquicad completo mais o Twinmotion. Okay. Então você tem uma apresentação aqui do que você vai aprender de forma completa no ArcCAD, tá? Então você vai aprender a criar vistas interiores, novas fases de projeto para reforma, paginação de piso, mais vista, detalhamento de algumas vistas, e no final ainda vai aprender a criar um passeio virtu virtual e imagens. Foto realistas com o TwiMotion é uma coisa mais, é, mais linda de você ver como que trabalha o Tuimotion, tá? E aqui você não precisa se preocupar se aqui é de 22, 23, 24, 25, 26, todas as ferramentas que estão aqui são aplicadas a qualquer versão do programa, tá bom? Na aba aulas você pode conferir Todos os nomes das aulas e os módulos que tem aqui para você assistir, tá bom? Tem algumas abertas aqui em verdinho para você avaliar as aulas que você está assistindo, tá bom? Então, aqui tem bastante aula referente à modelagem, ó. Muita coisa de modelagem e documentação de projeto de prefeitura, documento de, de executivo, e ainda é uma mega biblioteca bônus com GSM para você utilizar em seus projetos, ok? Nós sempre estamos com descontos, os valores eles flutuam de acordo com as promoções, tá? Então você fique ligado para adquirir o seu curso completo de Arquicad. Muito obrigada, então, por você ter adquirido esse curso, espero que tenha gostado muito. E se você tiver dúvidas, me procure no grupo do Telegram. Grande beijo, tchau, tchau!